João, só que aí surgiu um outro business, né? Surgiu um outro negócio dentro, dentro desse negócio, né? Que foram é, os, os estabelecimentos físicos, que já era o negócio de vocês, na verdade, mas não era o nosso. Falando como seller de, de mercado livre, nunca foi o meu negócio pensar em, tipo, cara, será que eu posso deixar um espaço aqui pra, pra, e, e eu me tornar um ponto de envio? Será que isso é lucrativo para o meu negócio? Pode ser interessante para o meu negócio, né? Como é que eu faço isso... É, e esse Legal. ponto. Se você quiser falar agora sobre esse novo negócio que surgiu e o que vocês têm visto, porque eu acho que tem sido até o lado mais surpreendente, né? Tem sido a, a galera, a, a surpresa tem sido positiva. Então, que negócio que surgiu? Quanto que isso pode ser lucrativo? É, olhar o copo cheio, vamos falar assim, meio cheio, né? A galera sempre, ai, perdi a coleta do correio, falando lá do seller, né? Ah, eu tinha uma coleta Sim. do correio, agora não tenho mais tal. Só que tem sellers que começaram a não ver isso como tão negativo agora, né? É, isso vai para tudo, né? Olha, acho que sempre, toda mudança gera um desconforto, né? Então você sair da sua zona de conforto, daquilo que você costuma, costumava fazer, né, gera, né, no primeiro momento, um desconforto, né, natural. E nunca vai agradar todo mundo, né? Isso é, isso é unânime, né, em qualquer tipo de negócio mas o objetivo, obviamente, que é ajudar, né, não fosse esse objetivo, não seria não seria feito isso, né, nem pela, nem pelo Mercado Livre, nem por nós. Mas a gente consegue ajudar, como tu comentou, não só o Cedro, mas principalmente a loja física, né, e a loja física a gente sabe que está passando por um grande desafio, né, mais do que nunca nesse momento especificamente da pandemia, né, a gente teve muitas lojas fechadas, enfim, fechando, com dificuldades financeiras. É, e a proposta do, do ponto de coleta, especificamente, tem esse, esse atrativo é, de gerar valor para a loja física. Então, a loja física, não importa o segmento dela, né, como eu comentei, a gente tem vários segmentos aí de, de estabelecimentos comerciais, seja uma papelaria, uma lavanderia, um mercadinho, uma loja de conveniência, enfim, que ela tenha alguns critérios mínimos e básicos, obviamente, que tem alguns critérios de, de seleção para que ela possa ser um ponto de coleta, mas, de forma muito resumida, ela tem que ter um espaço mínimo disponível para isso, né? um espaço mínimo para que ela possa receber essas mercadorias, ela tem que ter um horário de atendimento no mínimo no horário comercial é, e tem que ter acesso à internet, para que ela consiga utilizar o aplicativo e fazer o, o fluxo aí de entrada e saída de mercadoria. É, e aí, com isso, ela consegue então receber essas mercadorias, né? armazenar essas mercadorias dos sellers. E a grande vantagem para a loja física, além de aumentar a divulgação dessa loja, Acaba tendo novas pessoas que vão conhecer essa loja. A gente tem muitos relatos é, até de clientes, vendedores que moravam ou trabalhavam naquele raio e, e não conheciam a loja né, e agora são obrigados a entrar naquela loja fisicamente. Então, acaba sendo divulgado dentro do mercado livre, enfim, né, para todos os sellers. A pessoa tem uma possibilidade de comprar muito, muito maior. Né, ela vai até o ponto fazer uma postagem ou fazer uma retirada. Ela acaba conhecendo e, eventualmente, virando cliente, comprando um produto dessa loja. E aí, o fator mais importante ainda é a remuneração financeira. Ela ganha financeiramente por cada pedido que é entregue naquele, naquele estabelecimento, no ponto de coleta. E isso gera uma remuneração bem interessante, como a gente está falando de um volume bem considerável, né? acho que a gente até comentou sobre isso. A gente teve no último mês, né? no, esse mês a gente não teve ainda o fechamento total, mas no mês passado, a gente teve pontos que receberam 13 mil reais, 10 mil reais, 8 mil reais de receita adicional, né? isso para um varejo físico, no momento de plena pandemia, né? é uma remuneração pagou realmente bastante atrativa. Né? Pagou a conta, né? pagou os funcionários, pagou o aluguel, pagou o custo fixo, é, enfim, gera um, uma receita realmente bem atrativa, é, simplesmente para ele ter um espaço disponível né? e bipar as mercadorias quando ele recebe essas mercadorias. Então, é, eu acho que esse é um dos nossos objetivos com essa live também, né? mostrar... É, até mesmo para o seller, né? a gente tem muitos casos nesse sentido também. Sellers que já tem lojas físicas, né? e além dele ser um seller né? e fazer o envio para a loja física, a loja dele pode ser um ponto, e aí ele ganha né, essa remuneração financeira. Então, é, a atratividade está sendo muito grande, a gente tem muita gente nos procurando para ser um ponto de coleta. Né? É, e, obviamente, como eu comentei, tem alguns critérios para isso, né? mas a, as possibilidades financeiras são bem, bem atrativas, né? são bem interessantes para... Pra ser. Inclusive, até comentava, pô, tem lojas aí que vão deixar de vender os seus produtos para ser só ponto de coleta, né? Porque pra a remuneração ser... <risos> acaba sendo bem, bem o cara, atrativa. O cara acabou pitando Até, oh, João, um ponto que você comentou na nossa conversa, achei bem interessante, que tem... Porque quem dita o horário de funcionamento daquele ponto de envio, fora do horário comercial, é o próprio, é o próprio ponto de envio, né? Então, se ele falar é. para você, tipo, olha, receba o pacote sábado até às 5 da tarde, beleza, ele vai sair como um ponto... Habilitado. E isso já está acontecendo, né? Você falou que já tem vários pontos de, de, de coleta, vamos chamar assim, para falar a mesma linguagem de todo mundo. Tem vários pontos de coleta já expandindo o seu horário, né? Exatamente. Tem algumas histórias aí bem legais, Ali, nesse sentido, porque é, o ponto de coleta é quanto mais ele puder atender, né? E quanto melhor ele puder receber os, os sellers, né? Aí o conceito... O conceito muito legal da economia compartilhada. Né? Quem escolhe, quem avalia é o próprio consumidor, né? seja ele o seller, o cliente. Então, é, ele quer prestar um bom serviço. E aí nós temos é, alguns estabelecimentos que são pontos de coleta, aumentando o seu horário de funcionamento para poder receber mais clientes, né? após o horário comercial, por exemplo, até as 19, até as 20 horas, no final de semana. É, onde eles começam a ter um espaço para que o seller possa ir lá tomar um cafezinho, é, sentar né, e aguardar o processo, não ficar numa fila. Enfim, tem muitas... É, dá um desconto para o seller que vai até a loja. Então, a, a loja começa a ver né, como é que eu posso gerar mais valor para que os sellers me escolham, né, vão até o meu ponto fazer o seu despacho e que eu possa atender bem esses sellers. Né, porque eu, vou obviamente, vou ser remunerado direto ou indiretamente com isso. Então, acaba tendo essa esse desejo da loja né, melhorar cada vez mais, estender o horário, dar mais comodidade, melhorar a experiência, que é muito, que é muito interessante. Afinal, ela vai ganhar mais por isso também. Né? Quanto maior o horário né, que ela vai atender mais, ela pode receber mercadorias. Né?